Eu era obreiro em Camassari nessa época. Já estava vindo de Muniz Ferreira, o campo da prova. E de lá eu trouxe meu primeiro carro. Que eu sou obrigado a falar do bichinho aqui hoje. Que a irmã Mara falou do meu carro. Meu primeiro carro. Cheguei, escute bem, falando de ousadia. Vaz escolhido não é covarde. vaso escolhido não é covarde escuta isso aqui escuta isso aqui e eu fui convidado para pregar na avenida suburbana lá em Salvador peguei o meu velho carro que você já conhece a fama dele o velho Maverick só que até hoje irmão, diante de Deus eu estou doidinho para saber a cor daquele infeliz quando o Mara pegou a carona com ele, já estava melhor. Já tinha uma cor. Mas quando eu comprei aquela carniça, não tinha cor não, gente. A porta era uma cor. O paralama era outra cor. O teto dele era a cor original, mas não dá para distinguir porque era tão velho que o tempo comeu a cor. E para mim entrar no Maverick, escuta isso aqui. Eu entrava assim, diante de Deus, para entrar no Maverick, eu entrava assim, ó... Se não tivesse ninguém olhando, eu entrava pela janela que a porta não abria. Maverick. Então, esse velho Maverick, foi com ele que eu fui para Salvador. E lá veio, eu, devagarzinho. que de camaçaria Salvador, gente, é o quê? 25 minutos. Eu tirei quase duas horas. Foi. Quando chegou na região de Paripe, ele parou e disse: Não ando, não ando, e acabou. Eu desci, peguei um ônibus da antiga empresa Ipiranga Quem está me ouvindo, diga amém, amém. O ônibus da empresa Ipiranga Entrei pela porta do fundo Olhe para mim, senão você vai perder a mensagem Com essa velha e antiga companheira na mão Assentei-me ali atrás do motorista Ônibus coletivo passei pela catraca, paguei, estou sentado ali atrás, de repente o ônibus parou em um ponto, eu estou dizendo que vaso escolhido tem ousar, ousar, ousar, pergunto para o teu irmão, tu é ousado? aleluia, olha bem para mim aqui, vai perder a mensagem, você vai perder a mensagem, quem está me ouvindo, diga amém, e eu estou sentadinho ali atrás, estou sentadinho, o ônibus parou, e entrou uma mulher, quando ela entrou, eu fiquei inquieto, uma mulher assim, ela, ela entrou pela frente, eu fiquei irado, porque ela entrou pela frente, ela teria que entrar pelo fundo, pagar como eu, mas eu não sou fiscal da prefeitura, fazer o quê? Estou sentadinho ali atrás do motorista. Ela tinha um tos branco, tos, um lenço, um torso branco na cabeça, uma bracelete de metal, uma bracelete de búzios uma roupa rodada, sabe? De renda, toda os baragandão pendurado, no... Uma argola de búcio. Com um timbero, cachimbo na boca. E, e, e esse povo lá em Salvador é metido a, me respeito que cheguei, tá entendendo? presta atenção é assim que eles falam foi negócio de mãe de santo pai de santo, tem gente que treme nas bases e, e ela entrou ela entrou, ela entrou aí eu olhei pra ela assim baixei a cabeça, fiquei orando ali de repente tô vendo um fedor de cachimbo. eu levantei o olhar sabe onde ela tava? em pé do meu lado olhando pra mim assim com aquela cara e com aquele riso assim de desprezo e tinha vários lugares dava para ela sentar lá ela com tanta autoridade achando ela que era autoridade que aquilo era ignorância e na autoridade olhou para mim e fez nem falar queria Diga, vaso escolhido não é frouxo, vai. Aí eu olhei para ela assim, levantei e disse. Eu fiz. Aí eu fiz Parece que vejo Diante de Deus, parece que vejo Os capetas assim, ó Isso, tá. a nossa filha vai, vai, vai humilhar o crente e Vai passar vergonha Vai fazer levantar A nossa filha vai tomar o lugar do crente Parece que vejo Jeová dizendo Vai, meu filho Ó você escolhido, rapaz. Meu filho, Abílio, você vai. vai escolhido. Tu não é meu filho, não, é. Tu é macho. Abílio, conte contigo. Te agacha, não. No duelo do diabo e eu, quem ganhou fui eu. No duelo do filho do diabo com o filho de Deus, quem ganha é o filho de Deus. Sentei, quando eu me sentei, ela bateu no meu ombro, ombro direito. Tirou o timbelo e fez: Eu já falei que vou sentar aí. Eu olhei para ele e disse: vontade também consola. Eu vou sentar aí, disse, não é profecia. Não é nada. Você viu a Bíblia na minha mão, disse, é crente, vou caçar a dele. Quer um conselho? Dona Bruxa. Ela fez, dona o Digo, bruxa. Eu sou bruxa, não. Eu sou mãe de santo. Eu digo, mentira, que santo não tem mãe, tem pai, Jeová. Ela olhou pra mim assim. E tinha um infeliz de um tampinha que andava com ela. Eu, não fiquei, eu fiquei irado, irmão, a Bíblia diz ireis, mas não pequeis, eu fiquei irado não fiquei com tanta ira da bruxa foi do tampinha, pastor servindo oh, ô tampinho demoniado e ela, ela olhou pra mim assim tirou o Timber e fez você me conhece? eu disse, não, quem é tu? ela fez, eu sou a mãe de santo fulana de tal, o senhor disse, é morre, morre eu disse, é? assassina você, hein? tem que ir pra cadeia, miserável aí o cara lá atrás gritou, rapaz, esse irmão é diferente ela disse levante que eu quero sentar aí era uma, uma plotona só, aquela que fica atrás da, em cima da roda atrás do motorista eu disse dona bruxa bruxa não, mãe de santo que mãe de santo? você é bruxa dona bruxa, quer um conselho Olha lá um bocado de lugar, sente lá, perturbe não, eu não gosto de confusão, a senhora sabe que crente não briga, você vai sair para que eu sente, eu digo eu não vou não bruxa, se você me chamar de bruxa de novo você vai tomar uma tapa, aí a senhora não vai bater na bruxa. Eu só bater, dona bruxa a senhora vai apoiar pior que pandeiro no samba de quem? eu digo dos anjos tá tudo bem aqui aí, me sentei quando eu me sentei, ela bateu forte eu vou sentar aí, eu levantei e disse, não bata mais não, você não vai sentar aqui coisa nenhuma vai não, vai não e lá vai o um ônibus Aí de repente ela disse, você não vai deixar eu sentar? Eu disse, não. Eu disse, eu quero dizer uma coisa para a senhora. É proibido fumar dentro do ônibus. E minhas marina não é o que você tá está pensando, tá cheirando essa carniça, não. É proibido fumar dentro do ônibus. Bora, joga, apaga. Esse cachimbo é consagrado a Omorum. E eu tenho que fumar três vezes por dia. Digo, então, sinto muito, mas você vai ter que comprar outro cachimbo para molum porque isso aqui... Assim, ah vai morrer o Molu foi teu cachimbo. Ele se vira sem cachimbo. E o Tampinha começou a ler. Você vai ver o Molu? Ele pega, sai. sai daí contrapeso. E ela olhou para mim e disse: Olha, eu não queria fazer isso. Nunca, nunca me meti com crente, mas eu vou te dizer uma coisa em 24 horas a partir de agora você vai morrer, eu digo, repete mentirosa, 24 horas e você morre, na banheira, tem essa mania, morre, morre, e faz macuma, mas, irmão. o crente que tem medo de macumba, de macumbeiro, de feitiço, de feitiçaria, de bruxa, de bruxaria, isso não é crente, irmão. isso não é vaso não, isso é vasilha, podreia. aleluia, vaso escolhido, queridos, é diferente, para satanás ouvir lá embaixo, diga, eu sou vaso escolhido, vai, Aleluia! Aí! Ela disse: 24 horas para você morrer. Aí eu olhei para ela assim disse: Vou morrer, vou morrer. E eu fiquei irado. E de repente, e, e a gente, nós crentes, né? hora que dá uma doideira santa: A gente fala coisa sem, sem Deus mandar e a ciência diz que a gente tem cinco minutos de loucura eu acho que esse crente tem um 10 5 minutos de loucura diária eu olhei pra ela assim, parti pra cima dela eu disse, como é que é o negócio você vai o que? vai me matar? como de peixeira, de, de, de, de, de bala não, ô molu de quem? ô molu eu digo, Miguel, tem serviço pra tu, Miguel ô molu, <risos> ô, molu. agora eu olhei pra ela assim e fiz assim, ó Pssiu. se daqui a cinco minutos você não descer eu não me chamo, Abílio Silva, Santana filho de Jeová rei dos reis e senhor dos senhores aí eu se... voltei voltei irmã Mara Lima, e sentei quando eu sentei foi que eu vim pensar no que eu tinha falado Que o meu Deus eu disse que amanhã vai descer tu vai Entende essa língua, infeliz, derrotado do Calvário, entende? Aí, foi que eu pensei, pastor, pastores de Deus, eu pensei no que eu tinha falado. Eu disse, gente, Jesus, se a mulher não descer, que vergonha. Mas, em contrapartida, foi aí que eu aprendi que há poder nas nossas Falou, mesmo, irmão, vira profecia. Isso é a bíblia Aí eu disse, eu disse, Jesus, na força eu não posso, porque aí é crime. E ela é forte. Eu era bem mais magro que agora. Aleluia. Isso aí é um som de Deus. Isso é um som Aí, aí, em orando em espírito, eu disse, Jesus só tem um jeito para ela descer. É se o espírito maligno pegar ela, ela cai endemoniada, aí eu digo ao cão para pegar o corpo dela e levar ela para fora. Aí sai corpo, ela, demônio e tudo. E eu tô lá sentadinho, de repente eu ouvi. Eu entendi, era as portas do homem se abrindo. Eu abri os olhos e sabe aquele negócio, nós só crente entende, irmão. Aquele negócio, sabe? Se sentir um negócio assim te queimar, como que diz meu filho, eu cheguei para te ajudar. Cheguei para te ajudar. Sabe aquele negócio? Eu comecei a bater o pé e ver língua estranha. Eu segurava, e eu parti para cima da mulher e botei assim um dedo nas narinas dela e disse: Você vai descer. Quando eu disse: Vai descer, o resto só foi língua estranha. Ela regalou os olhos. Como que a língua batia nela? Ela regalou os olhos, sacudiu o corpo, botou as mãos para trás, abaixou a cabeça. Aí eu entendi e o cão pegou tá endemoniada aí eu disse como é teu nome? aí o espírito que tava nela falou é o Molum quem é baiano já foi a baiana sabe que pessoas endemoniadas na rua é normal disse, como? o Molum aí o baixinho fez, agora você vai ver o Molum chegou o O oh baixinho aí eu olhei para ela assim e disse, pss, pega este corpo e leva lá para fora, você está ouvindo? Pss, quem está me ouvindo diga amém, vai perder a benção? vai perder a bênção aí eu disse, pega esse corpo e leva lá para fora, o senhor está ouvindo? o espírito estava nela, cabisbaixo fez assim, sim senhor então pega o corpo e leva, aí ela foi aí vai ela? só que quando o espírito pegou ela, o torso o lenço caiu aí escuta quando ela vai descendo aquelas duas ou três escadas do ônibus eu disse para, em nome de Jesus, para esse corpo, ele parou eu disse, volta pega o torso. leva esse corpo lá para fora aí ele foi desceu as escadas do ônibus a... tava parado na... no ponto e eu agachado dentro do ônibus, assim olhando lá vai ele andando eu disse, em nome de Jesus, de dentro do ônibus eu gritei para esse corpo aí ele parou vira o corpo dessa mulher para cá ajoelha esse corpo aí aí eu disse, em nome de Jesus Cristo sai o diabo saiu, aí ela. Aí eu olhei pra ele de dentro do ônibus: desce ou não desce, bruxa?